Se você já teve algum problema com crédito ou score baixo, preste muita atenção na reportagem a seguir. Aliás, não só na reportagem, mas fique comigo até o final desse vídeo. E eu garanto que você jamais vai ter problemas para obter crédito novamente. E nos próximos 5 minutos eu vou te apresentar um caminho seguro e garantido para você realizar todos os seus sonhos. Você está preparado? Então vamos nessa. Milhões de brasileiros pagam as contas em dia, estão com um nome limpo, mas enfrentam dificuldades para conseguir financiamento. A Elane Basti conta por quê. Comprar carro à vista é para poucos e não é o caso da Clarice Ney. A família precisava trocar o antigo, procurou financiar um usado e foi em várias agências de carros. Ele só falava assim, escolhe baixo, escolhe baixo, escolhe baixo. Eu não sabia o que era, eu falei, será que meu nome está sujo, né? Daí, quando eu fui na última agência, o rapaz me explicou. Score é uma palavra em inglês que, em bom português, quer dizer pontos. Neste caso, significa pontuação para conseguir crédito. Se o cliente tem carteira assinada, conta pontos. Se tem dívida atrasada, perde. Essa pontuação pode variar de zero a mil. E é usada por bancos e outras instituições financeiras e lojas para calcular o risco de emprestar dinheiro e não levar calote. Hoje o Brasil tem 151 milhões de adultos. Segundo a Serasa Experian, 112 milhões têm acesso ao crédito e 39 milhões não. Desse grupo que não consegue financiamento, 17 milhões estão com o nome sujo, mas os outros 22 milhões não estão na lista dos maus pagadores. Têm o um nome limpo e pagam suas contas em dia, mas estão com a pontuação de crédito, o score, lá embaixo, que é o caso da Clarice Ney. Eu Paga o que tem para pagar, é tudo dentro da pastinha. E tudo controladinho. Esses 22 milhões de brasileiros estão hoje numa zona cinzenta. Eles podem até ser bons pagadores, mas não há informações suficientes sobre eles. Por isso, na hora do financiamento, o crédito é negado. Olá, meu nome é Carlos Silveira, eu sou analista financeiro há mais de 15 anos. E nesse vídeo, eu quero te mostrar um segredo que os bancos têm guardado as sete chaves e que pode literalmente abrir as portas dos créditos bancários para você. Eu estou falando em se tornar o queridinho dos bancos e conseguir aprovação de qualquer tipo de financiamento que você solicitar. Se você seguir esse passo a passo simples, testado e aprovado por milhares de pessoas ao redor do Brasil, você vai ser capaz de conseguir crédito para comprar sua casa seu carro ou até mesmo ter acesso a cartões de crédito com excelente limite bancário